Olá, este é o ambiente público do CITAC. A seguir, veremos as opções disponíveis neste ambiente. Em protocolo, podemos consultar o andamento de solicitações de registro, certidões, dentre outros serviços. Na opção Certidão, consultamos a veracidade de certidões emitidas. Utilizamos a opção ART para confirmar a autenticidade de uma anotação de responsabilidade técnica. Em Fiscalização, consultamos os documentos de fiscalização. A opção Denúncia é utilizada para realizar e consultar denúncias no âmbito da fiscalização do CREA Minas. Solicitar seu registro, seu visto ou de sua empresa é simples vejamos registro visto de profissional é a opção para solicitar seu primeiro registro ou visto profissional caso seu registro seja de outro creia registro de profissional diplomado no exterior é a opção para solicitar seu registro caso tenha se formado em outro país registro Visto de pessoa jurídica é por onde se solicita o registro ou visto de uma empresa. Caso tenha solicitado seu registro ou visto, seja profissional ou empresa, consulte o andamento de sua solicitação por estas opções. Deseja verificar se um profissional ou empresa possui registro no CREA Minas, utilize a opção de consulta pública. A consulta às leis, decretos, resoluções e demais normativos do sistema confé CREA está disponível através da opção Legislação. Em Financeiro, temos a opção Consultar Boletos Diversos, Emitir ou Negociar Boletos de Alto de Infração. Deseja saber se uma instituição de ensino e um curso Estão cadastrados no CREA Minas? Utilize a opção Acadêmico. Logo abaixo, temos atalhos para os principais serviços requeridos, que serão apresentados nos próximos vídeos. Até lá!